Olá, eu sou Maria do blog Lava Vou Maria e hoje vou-vos ensinar a fazer fotos como essas em que vocês se multiplicam pela foto toda, vocês podem aparecer várias vezes em várias partes da foto e é super fácil de criar, promete, é mesmo muito simples e vocês podem usar a câmera fotográfica que vocês quiserem pode ser um telemóvel, pode ser a câmera reflex, pode ser uma câmera compacta, o que vocês tiverem à mão basicamente é super fácil de criar esta edição, por isso se vocês quiserem ver é só continuar a assistir e espero que gostem Ok, vamos tirar primeiro as fotos então, a primeira coisa que vocês precisam mesmo mesmo mesmo, é deixar a vossa câmara estática, quieta, no mesmo sítio, porque nós vamos precisar tirar várias fotos e a câmara tem que estar exatamente no mesmo sítio para depois a edição ser muito mais simples, por isso vocês podem usar um tripé de telemóvel, um tripé de câmara, podem colocar o vosso telemóvel quieto sobre livros, por isso um suporte. Desde que a vossa câmera ou o vosso telemóvel esteja super quietinho, por mim tudo bem. Eu vou estar aqui nesta sala, mas não se esqueçam que vocês podem ser o mais criativos possível. Eu só vos quero mostrar a técnica para tirar fotos assim e para vocês se multiplicarem, mas vocês podem ir ao parque, vocês podem tirar nas escadas da vossa casa, nas escadas de algum sítio da vossa cidade, vocês é que mandam e... Qualquer sítio por... só usem esta técnica na vossa ideia e é só isso, ok, vamos começar. Nas fotos eu vou usar este espaço, mas para apanhar mais eu vou usar a minha lente da 18-55, é a lente que costuma vir com a maior parte das câmeras, se vocês usarem telemóvel não se preocupem com isto porque vocês conseguem apanhar imenso espaço, por isso esta lente é que é demasiado apertada e não apanha muito, mas com esta lente da 18-55 eu consigo apanhar a sala toda. Por isso, primeiro vamos mudar para outra lente. Agora, eu vou tirar uma primeira foto no sofá, por exemplo. E depois, vou movendo para outros sítios, para parecer que há imensas marias. E eu vou tirar outra foto aqui, por exemplo. E depois posso tirar outra foto aqui. E agora que já temos várias fotos tiradas comigo em várias posições, só passar agora para a edição. Eu vou usar a vossa Shop, mas vocês podem usar o PixArt, por exemplo porque também dá para usar camadas e usar a borracha, que é só isso que vamos utilizar. Por isso, vamos passar agora para a edição. Ok, vamos então editar. E quando eu digo que é super simples, é mesmo muito simples. Por isso, vamos abrir o Photoshop ou o PixArt, como vocês quiserem, e vamos abrir a nossa primeira foto base e colocar todas as outras fotos por cima, em camadas diferentes. Agora vai ser tão simples como ir a camada a camada, e deixar-vos só a vocês na foto, ou seja, todo o fundo à volta vai desaparecer. À medida que vocês forem fazer isso, vocês vão-se começar a multiplicar. Se por acaso o fundo da vossa camada ainda estiver a ver-se e ficar mal com a camada de baixo, só precisam de ir à borracha e apagar um bocadinho e é tão simples quanto isso. Por isso, ir a todas as camadas, retirar o fundo e deixar-vos só a vocês e apagar com a borracha também se por acaso ficar mal em alguma parte, por ter algum tipo de sombra diferente ou alguma luz diferente e é isso, simples e fica super bem. Espero vocês tenham gostado desta edição, é super fácil como eu vos tinha dito, se vocês quiserem mais é só comentar e deixar o vosso like e até amanhã.